Olá, estamos começando mais um programa Conexões aqui pela TV Campos. Eu me chamo Eliana Menizzi, sou professora do Departamento de Educação Especial e hoje é, convidei a professora Débora Leão, professora do Departamento de Administração Escolar, para conversar comigo é, sobre a temática Educação, Políticas é, Educacionais e Formação de Professores. Débora, muito obrigada pela tua disponibilidade e a tua presença aqui conosco. Ok, olá para todos e vamos conversar um pouco sobre esses assuntos. Então, é importantes, né, Débora? É, é, eu queria começar falando contigo, uh, uh, para tentar articular as questões sobre educação e políticas, é, destacando algumas políticas que nós, uh, desde a, a, a promulgação da atual LDB, que é de 1996, né, a 9394, conhecida, 9394, de quem trabalha com educação, é, a gente tem tido uh, uma série de programas educacionais que uh, redimensionam um pouco uh, o cenário, né, no sentido de uh, reorganizar aquilo que estávamos acostumados a fazer na escola. Por exemplo, a o ensino fundamental de 9 anos, que anteriormente era um 8, ah, né? A obrigatoriedade da educação infantil, a obrigatoriedade do ensino médio, as próprias políticas de inclusão, a um, a ênfase então na administração, a ênfase na gestão escolar e não na administração escolar, o que pressupõe que a escola ganhe autonomia, para se uh, gestar, né, administrar, enfim, recursos, práticas, né, dentro de algumas diretrizes, porque a LDB dá diretrizes, logicamente que é uma autonomia, mas que ela, de alguma forma, continua sendo né, regulada. É, eu queria te perguntar, considerando esses programas, essas, né, essas políticas, é, o que, que efetivamente a gente pode entender que mudou no contexto da escola? A para além, né, é, da, por exemplo, da inserção de um ano a mais, assim, é, para além das questões que são burocráticas, digamos assim, Sim. o que, que tu entende que a gente consegue destacar como mudança durante todo esse tempo e que nos faz pensar que de alguma forma a gente tem evoluído? Sim. É, bom, eu, eu entendo que você iniciou pela LDB. Eu gostaria de iniciar pela Constituição. É, por quê? Agora, no mês de outubro, completou 31 anos a nossa Constituição. Então, são 30 anos, 31 anos, que a gente vem lutando por algumas questões previstas na Constituição que dizem respeito a questões da democracia. E quando a gente fala em democracia, a gente também se remete à democratização. E essa democratização, ela passa pelo acesso e pela permanência e pelo sucesso de crianças, de jovens na escola. Em decorrência, então, dessa democracia, desse Estado democrático de direito, é que se pensam, então, políticas públicas que considerem Todas as questões democráticas. Então, se, se a gente tem hoje, uma, no caso do ensino fundamental, uma ampliação de escolarização, de tempo de escolarização, significa que isso é uma repercussão de uma concepção democrática. Uhum. Né? Então, em 2006... Ah, então, a Constituição é de, do, é de 88, a LDB de 96. A partir da LDB, que a LDB reforça, inclusive no início da LDB já reforça todos os princípios da Constituição, da Constituição. a partir dali, então, se desenrolam outras normativas que vão nessa direção. E uma delas, então, é a ampliação do ensino fundamental de nove anos. Nós tínhamos um ensino fundamental de oito anos, as crianças de seis anos eh, eram do, eh, eh, pertenciam à etapa da educação infantil, passaram a pertencer à etapa do ensino fundamental e ampliou um ano de escolarização ali. Né? Obrigatória significa que o Estado tem que prover os meios, recursos para dar educação para essas crianças na escola com seis anos que antes não eram obrigadas a estar antes na escola. não eram obrigadas eram obrigadas a estar na escola a partir dos sete exatamente uhum. e já Bom, entravam obrigatoriamente no primeiro ano no primeiro ano então, então isso isso já é uma mudança muito significativa uhum. a a partir daí nós temos uma ampliação ainda da obrigatoriedade do estado com as crianças da educação infantil que uh, Passa a ser obrigatória a partir dos quatro anos. Uhum. E creche e a escola a partir de três anos. Uhum. Né? Ou seja, a, essas crianças ganham um amparo de escola, de escola, né? Que pressupõe também, além de aspectos pedagógicos, mas a alimentação, os cuidados. Né? É o cuidar e o educar, aquele que nós viemos defendendo sempre na escola, também de forma obrigatória pelo Estado. É obrigatório que os pais coloquem na escola, mas é obrigatório que o Estado ofereça. também provenha, ofereça os meios uhum. né, com qualidade. Então, isso foi um avanço muito importante, certo? Só que uh, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que demorou um tempo, mais ou menos sete anos, né, 2006 em diante então, é, porque em 2006, essa lei da ampliação da escolarização não, não foi pensada, ela foi pensada em termos é, econômicos, como a maioria das leis são pensadas, né? mas é, não se pensou em termos curriculares. É, ou seja, não modificou o currículo. É, isso é uma das questões que eu queria que tu falasse. É. Né? Então, e esse avanço a gente foi obtendo com outros programas, que inclusive, um dos programas que contribuiu para que esse avanço acontecesse, em termos curriculares, ou seja, prever o que, que vai se ensinar no em cada etapa, em cada ano do ensino fundamental, considerando esse ingresso dessas crianças dessa forma. Uhum. Né? Porque pode parecer é, algo assim simples, mas não. Se umas, as crianças ingressam menores no ensino fundamental, essa escola tem que se re, repensar, repensar o seu currículo para atender essa criança e o que vai ser oferecido para ela? E o que vai ser oferecido para ela? Né? Oferecido Lógico, ela. não é um ano uh, que vai entrar no lugar do primeiro ano, não, não é, não, não é. é um ano de alfabetização que, que fica sendo antecipado. Então né? isso levou mais ou menos sete a oito anos. Então, um dos programas que veio para ajudar a organizar isso e que organizou, de fato, o primeiro ciclo, que é primeiro, segundo e terceiro ano, foi o PNAIC. Que é o Programa Nacional, Programa Nacional de, Alfabetização. de Alfabetização na Idade Certa, de Formação de Professores para Alfabetização na Idade Certa. O que, que aconteceu? Esse programa organizou. Bom, no primeiro ano, a gente gostaria que foram trabalhados esses e esses aspectos. No segundo ano, esses e esses aspectos. No terceiro ano, esses esses, esses conteúdos, esses, esses conhecimentos. Né? E esses três anos formariam um o bloco. bloco. De alfabetização. Um de alfabetização. Porque antes a criança ingressava com sete. Ela passou a ingressar no ensino fundamental com seis. Significa que ela tem três anos para se alfabetizar: seis, sete, oito. Porque antes ela ingressava com sete e ela se alfabetizava com oito. Ou não, né? Ou não. É. Ou não. Então, essa reorganização pressupõe esse ciclo e um tempo para esta criança trabalhar ludicamente as, os aspectos que envolvem a alfabetização. É, me parece, Débora, que a própria, a, a constituição do bloco, né, tu falaste, uhum. o bloco de alfabetização. Bloco, ciclo, que, é, algumas, que alguns anteci... programas falam um pouquinho diferente. E, que antecipa, então, né, esse bloco uh, que, que vem uh, colado, digamos assim, que vem articulado a essa política de antecipação da obrigatoriedade da criança na escola. E a própria obrigatoriedade da educação infantil, então, atendendo, uh, fazer com que as crianças é, precisem ser enviadas, encaminhadas à escola mais cedo, mesmo antes do primeiro ano, mesmo antes do ciclo de alfabetização. É, é, é uma tentativa. Isso é uma política que muito provavelmente resulta, né, de toda uma série de dados que vão anunciando as repetências, né, as, as, os, os fracassos nas práticas de alfabetização, as próprias evasões que decorrem dessas repetências, é, e, e essas e, é, esse, esse esse programa, digamos assim, e a própria antecipação da obrigatoriedade, eles anunciam uma tentativa de uh, reversão nesse quadro. Né? Assim, Sim. De, de... É um investimento também para que as crianças cheguem ao, ao ensino fundamental é, num, num, com melhores condições. Mais estímulos. Né? Né? Mais Sim. estímulos. Mas também tem outra questão aí, que é a proteção à criança. Porque entende-se que na escola, essa criança tem cuidados que algumas situações em, em casa não teria. Talvez a gente possa é. pensar mais especificamente numa população mais vulnerável. Sim, né? sim, sem dúvida. Mas o que, que acontece hoje? A maioria, aí tem um outro fator. A maioria das mães hoje é, trabalham fora e, inclusive, já colocam seus bebês muito cedo na escola. Com, interessante que confiam na escola, porque a escola ainda é um lugar né, de, cuidar, de, cuidar, de, de cuidar e educar. Né? Às vezes até a gente entende que delega-se muito para a escola também. Né? Mas, por outro lado, a escola é um ambiente ainda, um ambiente saudável, um ambiente que a criança possa se desenvolver e é notável. As crianças que ingressam na educação infantil, elas têm um desenvolvimento. Porque além de conviverem com outras crianças, as professoras estimulam, ensinam, porque é a professora que trabalha na educação infantil hoje. Não é a atendente que trabalha na educação infantil Não hoje. é a tia, né? Não é tia de, de creche. Hoje são as professoras, pedagogas formadas... E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, em que medida a isso. formação de professores acompanha então, esse processo todo? Exatamente. Assim? Com, com esse, essas exigências todas também, né, porque essas leis todas provocam uma, re, uma reformulação na formação inicial e na formação continuada dos professores. Então tem que se pensar também em que medida os cursos de, de formação de professores estão preparando para esse novo cenário esse novo, não, esse cenário contemporâneo, né, então, uh, no caso aqui da, da UFSM, que eu posso falar, que participei diretamente, né, houve uma, uma reformulação curricular recente que tem a ver com essa, essas exigências, né, inclusive de uh, contemplar nos currículos aspectos previstos numa outra resolução, que é uma, uma lei que, que já estava há bastante tempo, desde 2015, sendo exigida dos, dos, dos professores né, da, da, do ensino superior, para que uh, pensassem a inclusão de temáticas né, que fossem nessa direção, da, da, do acolhimento dessas crianças, do trabalho da alfabetização, de como se trabalha com a educação infantil, aspectos assim, de considerar a infância como uma etapa importantíssima. Então, o curso, os cursos de pedagogia da UFSM têm o um foco na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Tá. Exatamente Eu vou... por isso. Eu vou... A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando com a professora Débora Leão uh, sobre as questões relacionadas à educação, políticas educacionais e formação de professores. Voltamos então com o programa Conexões aqui pela TV Campus, hoje conversando com a professora Débora Leão sobre a temática educação políticas educacionais formação de professores Débora eu queria retomar então o que nós falávamos antes no nosso intervalo que é a questão relativa a como a formação de professores acompanha esses essa série de programas que vem se desencadeando né desde o final então da, do da década de 90 do século passado, com a Constituição, a LDB, como tu mesmo indicaste, e o que tem acontecido, né, em decorrência uh, desses dois documentos maiores no país. E, eu fico, tu falaste na necessidade, ou então, né uh, no quanto uh, a formação, especialmente aqui na universidade, que é o nosso contexto, é, tem tentado uh, uh, colocar o foco em pensando no professor, no pedagogo, né? não no professor licenciado em outras áreas, mas no licenciado em pedagogia, colocar o foco na infância. É, e eu queria pensar contigo um pouco... Uh, que compreensão de infância, acho que essa é uma primeira questão, vou te fazer duas questões juntas agora. Uma primeira questão é que concepção de infância, no sentido de entender a infância como algo inacabado ou como um sujeito né, que precisa ser respeitado na sua totalidade, não como uma fase que vai ser completado uma fase da vida que vai ser completada quando né na juventude ou na idade adulta mas como uma fase da vida né que já é completa infância Sim. né criança como criança que precisa ser atentar, atendida nas suas necessidades enfim e uh, o quanto para que a gente possa pensar a infância desse lugar a gente precisa uh, produzir um professor uh, que consegue se desprender de uma de uma uh, de um processo de profissionalização mais bruto, digamos isso. assim, né, um pouquinho é, mais seca. é mais técnico, mais centrado nas metodologias, não que elas não sejam importantes, mas uh, no sentido de que uh, ser professor não significa exclusivamente ter uma boa didática. Eu certo. queria te ouvir um pouco sobre isso. Então é... Justamente em função dessas políticas públicas educacionais, a gente vai ter também o amparo e as orientações de diretrizes curriculares nacionais. Né? Então, para cada etapa, para cada modalidade e para cada uh, uh, curso, né? existe uma orientação, uma, uma normativa que orienta como deve ser essa formação uhum. e uh, nesse conjunto também a gente vai entender as, as políticas de educação infantil né? e todos as, as, as, uh, esses documentos eles orientam no sentido de entender essa criança como um sujeito de direitos né? não como alguém que a vir, vir a ser né, adulto ou quem será no futuro, não, essa criança tem que ser entendida hoje ela tem que ser atendida hoje nas suas necessidades educativas, né? nas suas necessidades de, de brincar, né? porque a criança precisa brincar, ela brincando, ela se desenvolve. E por isso a importância de um trabalho lúdico, de um trabalho uh, alegre com jogos, né? com música, com artes. Né? Esse, é, esse é o trabalho para o desenvolvimento infantil. Né? para preservar essa criança também de outras questões. Então, esse, eu lembro, todos os documentos eles vão nessa direção, respeitar a criança e... Trabalhar com desenvolvimento infantil. Eu não sou estudiosa exatamente das questões da infância, né? Tem colegas nossos lá do, do, do Centro de Educação que estudam exatamente essas questões das características da infância, uhum. né? Mas eu entendo a infância e preciso entender a infância assim até para a gente entender essas políticas de formação de professores. E com relação a formação dos professores, então, isso repercute na maneira que a gente entende essa formação, como uma formação que tem que ser crítica, tem que ser reflexiva, e não uma, um, um executor de tarefas. Né? Por isso que a gente entende que a formação de professores, ela é política. E as políticas, por isso tem disciplinas também de políticas, né? Então a gente vai continuar trabalhando nessa direção para essa formação crítica. Porque o professor ele vai desenvolver atividades, vai desenvolver a sua prática, a sua docência, na medida em que ele também compreender o contexto que ele trabalha. E para isso tem que ter uma formação sociológica, filosófica, histórica... Antropológica. Para além de metodológica. Para além de metodológica. Uhum. Né? Então muitas pessoas dizem assim, mas como você tem esse, esse conjunto de, de teorias, de fundamentos? Precisa, precisa ter isso. Né? Então uma parte da formação inicial ela é de fundamentação também. De, de um trabalho crítico né, sobre o mundo. E outra parte, sim, se dedica, então, a aspectos metodológicos, uh, uh, de como organizar a sala de aula, de como ensinar, de quais as metodologias mais adequadas e tudo mais. Eu fico pensando que é, esses essas uh, disciplinas uh, de fundamentos, digamos assim, é. Uh, filosóficos, políticos, eh, históricos, sociológicos, são disciplinas que uh, fazem um convite a esse formando uh, uh, para que ele consiga uh, entender a escola que hoje nós temos Uh, no mundo, onde ela está inserida, na sociedade onde ela está inserida, num projeto de governo, enfim, mas também a escola que é produto uh, de toda uma história, né porque a escola que nós temos hoje, ela não nasce hoje, né ela vem sendo construída. Isso, e é uma, uma escola, e tem que ter um preparo do professor, para uma escola de massas, uhum. uma escola democrática. E aí entram as políticas de inclusão, uhum. né de uhum. acesso, então acesso, a, a pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiências, pessoas uh, que, inclusive, nós ainda temos dificuldades com relação a isso, porque isso é uma diversidade de situações. Né? Uh, indígenas, que antes não tinham acesso à escola, agora possuem acesso e, e, e políticas públicas para esse acesso, as, as crianças afro-brasileiras né, tinham acesso, mas não, não tinham a permanência e o sucesso por questões ainda de eh, racismo no nosso país e isso também existem políticas que nos, nos orientam com relação a isso, então é, é, é sobre essas políticas é que a gente se debruça né, para uma escola democrática. Né? Um professor que consiga entender que é nessa escola que ele é vai trabalhar. É nessa escola né? que ele não vai trabalhar. É, não é numa na escola... escola ideal do aluno ideal. Exatamente, numa né, né, escola brasileira modelo. com todas essas características. né? Considerando essa escola, com esses alunos, e tu falaste agora de inclusão, e né, da dificuldade que nós ainda estamos tendo de, de conseguir pensar a escola, porque uh, os, os sujeitos das políticas inclusivas, eles só talvez uh, tornem um pouquinho mais uh, materializável, digamos assim, a dificuldade que a escola tem de lidar com a singularidade, hum. de atentar para a diferença, de, né? Hum que é conseguir perceber que cada contexto é um contexto, tu falava sobre isso, esse professor que vai entender que essa escola está inserida num contexto constituída por determinados sujeitos e que, portanto, o que serve para ela não serve para aquela outra escola, onde ela tem mais 20 horas, no outro turno, enfim. Então, esse professor que consegue fazer essa leitura de escola, que é uma leitura crítica, né, atenta a essa democratização toda que que tu estás que tu, tu vem indicando na tua, na tua fala. É, eu, uh, quando penso nessa dificuldade em lidar, então, com as singularidades, é, e penso no pacto, eu vou voltar para o pacto de novo, uh, até porque também sei que tu fazes pesquisas sobre o pacto, é, e fico pensando no bloco, então, nos três anos de alfabetização, Sim. eu fico tentando uh, analisar uh, os efeitos. Do, do, eu não sei se já é possível pensar nos efeitos do pacto do que que a gente conseguiu avançar em termos de uh, alfabetização, se efetivamente os números eles né melhoraram nesse sentido e por que que eu faço esse link com as questões de inclusão por exemplo porque a gente sabe que uh, uh, uh, Ainda que dentro do, PAC, do do bloco, digamos assim, existem crianças e talvez os alunos em processo de inclusão eles demarquem essa condição de forma mais específica, mas não só eles, existem crianças que mesmo dentro do bloco elas não se alfabetizam né? e, e, e passaram pelo bloco e não se alfabetizar e... e, e e, e prosseguir e continuar uhum. é, e prosseguir na sua trajetória escolar é um, uma questão que tem sido né muito debatida Departido. na formação no contexto da escola nas gestões porque o que, que a gente faz né a gente lida com é, né é, de, de, eu posso Pode, te explicar um por pouco favor. sobre isso por favor. É, A alfabetização sempre foi uma questão emblemática né porque é, as políticas públicas e as políticas de formação de professores para isso sempre indicaram também que a, a alfabetização tem que ter uma solução milagrosa para alfabetizar todos em tempo recorde. Uhum. Só que como você estava falando, existem subjetividades, existem questões para além da escolarização. Então, uma delas... Trouxesse aqui a questão da, da própria inclusão, uhum. né? mas não só, não só isso: pessoas são diferentes, uhum. pessoas uh, demoram um pouco mais para aprender de, determinados conhecimentos. As né? histórias de vida as são histórias diferentes. São né? diferentes. Uhum. Nós também vivemos um país que isso também não é considerado, as políticas não consideram as questões uh, sociais que envolvem o processo de alfabetização, uhum. Uhum. né? Então, uh, o que, que a gente tem que considerar? São os avanços que se obtêm em termos de aprendizagem do maior número de pessoas. Porque as exigências da alfabetização... Antes, para ser alfabetizado, bastava escrever o um nome. Hoje, não. Para ser alfabetizado, a pessoa tem que ler e escrever textos com autonomia. É um outro conceito uhum. de alfabetização. Sim, com certeza. Né? Então... É, a gente entende que houver avanço, sim. Muitos. E a formação de professores ela tem que ser permanente, constante. Não pode ser uma política aqui, uma palestra ali, uma coisinha ali. Não, ela é contínua. Esse investimento o país tem que fazer. Na formação inicial e na formação continuada. Sempre. Professores precisam estudar sempre. Nós defendemos isso, não é, Eliana? Então, as políticas públicas de formação de professores têm que ser nesse sentido. Não é dinheiro, investimento uh, uh, colocado fora. É um investimento importantíssimo. Quando se fala em educação, investimento em educação, também se pressupõe a formação dos professores. Né? Para dar conta disso. Mas o que, que tem acontecido também? E aí eu quero registrar isso aqui. De determinados momentos históricos, tem-se um investimento num tipo de formação. Muda a, a concepção uh, do governo, do, da, dos gestores, invertem, retomam-se avanços que a gente já tinha obtido, retomam-se outras formas, outras concepções com outras bases epistemológicas como esta que está acontecendo neste momento. Então, nós tivemos aqui oito anos, mais ou menos, de investimento em uma formação de professores do Pacto Nacional e agora temos uma outra política nacional de alfabetização que não considera nenhuma dessas bases. Então, isso provoca um uma, uma, um conflito tanto para os professores que estão na, na, nas salas de aula, quanto para os formadores de professores nas universidades. E é muito difícil lidar, então, com isso. Como eu falei, nós ainda trabalhamos com aqueles referenciais, aquelas diretrizes, aqueles uhum. que vinhamos trabalhando. É, na verdade, a gente continua ainda sob né, a orientação da das leis e das diretrizes. Em né? A partir, né, porque aí nós tivemos 2006, 2010, 2017, 16, 17, houve alterações na LDB. Então, essas alterações ainda se consideram, mas a partir deste ano especificamente, nós teremos outras, outras políticas públicas. E essas políticas contrariam as políticas anteriores, Sim. especialmente no caso da alfabetização. Nós temos agora o Plano Nacional de Alfabetização, com outras bases teóricas, internacionais, inclusive. São questões bem, bem, bem muito importantes, necessárias, né? Eu, eu te agradeço, a gente infelizmente precisa concluir aqui. Deixaremos para um é, outro momento lá. essa, essa próxima conversa. A gente continua no centro de educação. Okay. A Débora, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu agradeço, agradeço, também. agradeço a companhia de vocês e ficamos por aqui então com esse Conexões. Obrigada. Bye.